Então, boa tarde a todos, obrigada por terem vindo e obrigada à Liliana e à restante equipa por me ter convidado a participar nesta exposição. Uh, meu nome é Eneida, um, venho aqui apresentar o, um dos projetos que fez parte da tese de mestrado, terminada em 2014. Um, Pronto, vou-me vou focar na, na peça que tenho cá exposta, não é? Que faz parte da coleção Caruma. Um, e por onde é que eu posso começar? Um, o projeto, uh, a ideia do projeto era, através da pesquisa de cultura material, seja ela a nível dos próprios materiais em si, técnicas artesanais, um, dos meus países de origem, uh, através deles, conheceram um bocado mais sobre, sobre precisamente Angola e Cabo Verde. Pronto. Uh, e é, é esta a premissa com que eu parto para o projeto. Uh, mas isto é muito vago, não é? Isto é muito vago. E na altura eu sabia que queria trabalhar sobre isto, mas não, não sabia concretamente como ou com o quê. Uh, e então, durante a pesquisa, um, Fiz umas quantas visitas ao Museu de Etnologia, entre outros sítios e, na altura, encontrei lá um livro sobre cestaria e, e comecei, então, a pesquisar mais sobre a cestaria, nomeadamente a espiral cozida, que é uma técnica muito simples, que é aquela com a qual eu trabalho, que é construir em espiral, pronto. Uh, eu pensei, epá, eu acho que pode ser, acho que pode ser um caminho. E então comecei a pesquisar e, e descobri, ou, ou percebi-me, que a cerâmica e a cestaria tinham tudo a ver uma com a outra a nível histórico. E eu, eu não sabia disto, mas, mas a cerâmica aparece posterior à cestaria uh, para colmatar carências que a cestaria não conseguia, por exemplo, armazenar líquidos. Não se conseguia, e quando, quando nos tornámos sedentários, houve essa necessidade e a cerâmica surge aí. Uh, curiosamente, os primeiros moldes uh, para a cerâmica foram os cestos. Pronto. E então eu aqui pensei, ok, uh, se calhar eu vou juntar estes dois primos de maneira literal para comunicar precisamente essa, essa origem, que para mim era completamente desconhecida. E então uh, comecei como uh, uh, tradicionalmente, não é? Com alguns desenhos uh, do que é que poderia ser uh, e como é que eu poderia conjugar estas duas coisas. Uh, e quando efetivamente comecei a tentar aprender a técnica, uh, percebi que não valia a pena desenhar. Desenhar. <risos> não valia a pena desenhar porque eu nem sequer dominava a técnica, ou seja, se eu quisesse uma coisa deste género, muito provavelmente eu não ia conseguir efetivar esta forma de forma exímia, um, porque eu não, domina, não dominava toda a técnica então decidi, ok, Neida, tu vais construindo e consoante uh, o resultado <risos> te for respondendo, tu vais tentando então... Um, chegar a alguma coisa e, e pronto e com a experiência é que eu consegui chegar a, a, a resultados que me interessaram pronto relativamente à cerâmica ou seja como podem perceber aqui nestes nestes desenhos há, há uma clara diferença hum, na forma não é eu quis eu quis partir do princípio em que ok a cestaria a cerâmica o que é o que é que eu posso fazer com que com que eles dialoguem de forma mais, não sei bem qual a palavra, mas mas a, a, a minha ideia era que os cestos fossem mais orgânicos, porque eu, ao, ao, longo, ao longo da aprendizagem percebi que se eu pusesse mais caruma, menos caruma, mais para fora, mais para dentro, eu conseguia ter ali algum controlo e, e, e tirar partido disso. E então decidi, ok. A cerâmica vai ser uma coisa geometricamente desenhada, perfeita, em que o que eu desenho é o que vai ser e os cestos vão ser a oposição disso. Pronto. Um, ok, aqui está. Pronto. Aqui um, os primeiros modelos. Uma coisa assim muito geométrica, muito simples, muito uh, não quis estar, a, estar a, a perder muito aqui nesta parte. Pronto, e então isto já, isto já foram resultados. Isto não são os primeiros resultados, como é óbvio. Os primeiros resultados não, não, não ficaram, não ficaram tão, tão, tão bem feitos. Pronto, mas a ideia era precisamente isto: era a cada peça tentar procurar novas formas e novas formas de, de dialogar entre, entre os dois materiais. A ideia da caruma surge, a caruma enquanto material. Uh, é muito é de uma forma muito natural, porque a cestaria, de uma maneira geral, é contextual. Ou seja, consoante o local onde eu me encontro, eu trabalho com as fibras que existem à minha volta. Pronto. as é, zonas do país em que há mais sentei trabalha-se mais o um centeio, há zonas em que há mais junco, zonas em que há mais bunho, enfim. Uh, e então, uh, havendo muito pinhal, eu pensei, podes posso experimentar a caruma. Pronto, e daí, e daí ser a caruma. Hum, escusado será dizer que isto é um grande afilme porque a caruma é pequena, não é? São fibras curtas e isto eu tenho que andar sempre a acrescentar material. Se fossem fibras deste tamanho, eu andava ali, pronto. Mas foi uma coisa que eu decidi desde o início e então decidi, decidi manter. Uh, pronto, aqui foi uma experiência que fiz com caruma com verde. Ainda há bocado estávamos a falar do, uh, do, do umedecer as fibras, não é? Porque a caruma quando está seca é muito quebradíssima, então nós temos que umedecer à semelhança de outras fibras, uh, umedecer para ela se tornar mais maleável, não é? Quase o princípio da, da massa. E, hum, e eu aqui fiz a experiência em trabalhá-la verde, porque ainda está muito flexível, e depois fui, fui registando o processo de secagem. Pronto. Pronto. Um, Ok, as coisas. Pronto, isto é algumas variações. Pronto. Posto isto, ok, tudo muito bem, muito contente e tal, já tinha assim uns resultados que, que me agradavam. E pronto, isto é uma imagem do, do, do tal livro que eu vos falei há bocado, de uma antropóloga que fez uma pesquisa em um levantamento sobre cestaria em Angola e na Zâmbia ela é portuguesa, a Sónia Silva, e pronto, posto isto, cheguei a uma fase em que esta imagem me apelou a, a mudar, a ampliar a escala também, um, porque não fazer coisas em, em escala, e então comecei a desenhar, isto agora, já, isto já é outro projeto, isto já é outra, outra coisa, mas que a técnica se mantém, então eu decidi também mostrar aqui hoje. Hum, pronto. E então surge a ideia de um tapete. Isto são alguns esboços do tapete. Ah, o tapete já não ia ser feito em caruma já ia ser com uma fibra têxtil que eu ia ter que comprar, não é? E então tive que fazer muitas contas para perceber qual a quantidade exata que eu ia precisar de corda, porque senão ia gastar montes de dinheiro. E pus-me a fazer cálculos que nunca mais acabavam, porque isto ia ser em espiral. Foi uma malqueira. pronto. Mas no fim, cheguei aos 96 metros, comprei 100 metros, sobraram-me 4, perfeito. Não houve desperdício nenhum. Uh, pronto, então comecei a trabalhar e tal. Isto é corda de desperdício. E, e este foi o resultado. Pronto. Estes, estes dois uh, tapetes. Eu não sei bem que imagem é que vem a seguir. Ah, pronto, isto é só, só mais uma imagem e tal. Outras coisas. Uh, eu por mim eu acho que está tudo dito. Eu não sei se vocês uh, querem perguntar alguma coisa. Às vezes eu posso me ter esquecido de algo e com as perguntas também um, lembrar-me de coisas...